São tantas emoções... São tantas emoções... Vocês estão me escutando? Fazer fazer uma... Fala galerinha, tudo bom? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu tá E aqui você vai saber... TUDO! Eu disse... TUDO! Sobre essa maravilhosa cultura do Arguile. E no vídeo de hoje, a gente vai trazer para vocês uma review muito, muito, muito especial. Todo vídeo né que a gente traz aqui, alguma coisa, a gente fala sobre o setup que a gente tá usando. E já vem alguns vídeos que eu tô falando pra vocês do setup oficial do canal. Na verdade, o setup não, porque a gente ainda não tem as outras partes, né? Nenhum patrocinador, nenhum parceiro aí de prato, vaso, mas a Sten é sim a Sten oficial do canal, Beatrice da República of Ruka. E hoje a gente vai trazer tudo, tintim por tintim, tudo que vocês precisam saber desse arguile incrível, feito aqui em Brasília, uma marca totalmente brasiliense, candanga, com preço muito bom, com custo-benefício incrível, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos conhecer com a gente, Beatrice? Bora! Eu trouxe aqui para vocês, vocês estão vendo aqui dois exemplares lindos, maravilhosos, aqui na cor goldy, linda, aqui na cor blue matte. Azul fosco, mas blue matte é o nome da cor. E aqui eu trouxe a caixa para vocês, para vocês verem, né, desde a caixa aqui, porque a caixa é linda, né? Olha que pornográfico, ó. Beatriz aqui, ó, Republic of Ruca, que hoje em dia está mudando Tiraram o Off-Hook e virou Republic Inc., uma nova marca, uma nova experiência. Ó! Oh. Pá! Então a gente tem essa caixa terno, né? O próprio fabricante me explicou esse termo, que é basicamente essa caixa que, que tira, que a galera gosta e tal. Aqui tem todas as especificações direitinho, do, da marca e tudo mais. É, para entrar em contato, beleza, mas vai estar tá tudo aí na descrição para vocês entrarem em contato com eles. E aqui, olha que fantástico, eles dividem a caixa já nas peças né, do Beatriz. Então só aqui vocês já conseguem ver a quantidade de peças, né, como é montado assim o Beatriz, é algo muito simples. Então você puxa aqui a primeira parte... A gente abre aqui, pimba! E sai a beleza, a... a sutileza, a maravilhosidade que é o Beatriz, certo? Primeira parte. Vale dizer que todas essas. Tudo que a gente vai tirar tinha um saquinho bonitinho, mas eu, como sou imbecil, já perdi tudo. Aqui a gente tem o respiro, certo? E aí vem aqui um saquinho com algumas O-Rings, certo? Então a própria marca já manda para você O-Rings reservas. Todos as, os encaixes né, desse Arguile são por O-Rings. Já é outro diferencial, o Beatriz vem com dois tipos de bolinha de respiro, né, uma esfera de nylon. E outra esfera de vidro, então você pode escolher. Se você quiser algo um pouco mais leve, menos barulhento, vai na de nylon. Se quiser um pouco mais pesado, aquele barulho, aquela sensação mais topping, vai na de vidro. Eu gosto da de vidro, então eu vou na de vidro. Beleza? Peguei aqui. E aí, ó, que bonitinha a caixa. Tudo encaixa, bonitinho aqui, pornográfico, bagulho lindo. Aí você vem aqui... Pão. Encaixou o respiro. Ó. Aqui nós temos a Dowstem. A Dowstem é composta por um canozinho, né, que é a Dowstem, certo? E nesse cano, nas duas extremidades eles são, ela é igual, né, nas duas extremidades, e tem dois encaixes de o-ring também, né, que é essas borrachinhas que eu tava falando. E aí ela já vem com o difusor, né? Um difusor integrado. Mas você pode escolher utilizar ou não o difusor. Então você quer usar difusor, você coloca. Tá? Como eu falei, ela é igual dos dois lados, então qualquer lado o difusor encaixa. Não tem problema. E depois você simplesmente vem aqui, ó, arguilha hidutada. Então basicamente pra que serve o difusor? Mas... Produção, planita maravilhosa, coloque aqui passando, ó. E também vai estar na descrição para vocês saberem um pouco mais sobre o difusor. Montando aqui. Pum". Como eu falei, aqui eu botei o difusor. Mas se você tiver sem o difusor, qualquer lado que você colocar a downstain, né? Ela é igual e vai encaixar da mesma forma, por O-rings. Aqui tem gravado República of Também vai ser difícil de vocês verem. Porque a gente está gravando no sol. E aqui, é, esse meninão bonito, né? Eu respiro um único rasgo aqui, né? Uma ótima vazão. É, encaixe de mangueira aqui também bem fundo, bem interessante. Ele tem... Aqui, vocês conseguem ver, eu consigo colocar meu dedo, então é um bom diâmetro. Não é o mesmo diâmetro, né? Até o final, quando chega aqui na tem ele diminui um pouquinho, né? Porque a tem ela tá sendo encaixada aqui, então ela vai ter... Alguns milímetros a menos de diâmetro para você conseguir fazer esse encaixe, certo? E aqui tá Beatriz, porque Beatriz é uma coisa muito linda, muito poética. As curvas desse Arguile foram inspiradas nas curvas femininas. Isso exatamente, Léo, maravilhoso Léo, dono da República falou isso para nós, que no, na produção, né, no design do Beatrice, ele se inspirou nas curvas femininas, né? Então aí um, ficou uma homenagem a todas as mulheres maravilhosas, inclusive Laninha, minha namorada, produtora do canal, maravilhosa, que faz isso tudo aqui acontecer, está sendo homenageado nesse arguilhe. Então todas as mulheres aí, que deixa esse arguilhe incrivelmente lindo. isso aqui, pá! Diversas cores, e, bom, vamos para o que interessa, que eu sei que vocês querem ver esse arguilho funfando, funcionando e trovando Vocês já viram nos outros vídeos, mas bora falar só dele agora, funcionando, dando aquela puxada. Bora montar um rochazinho. Ah! Bom, voltamos aqui degustando esse mix maravilhoso que eu fiz. Eu fiz um mix de Happy Berry, da Masaya e Zomo tibet, Ficou um mix bem legal, citro com, com doce ali, ficou bem, bem, bem show de boleta. E pra trazer pra vocês, né, a gente já falou da peça, da stand, tudo que ela inclui, de tudo que ela tem, agora vamos ver eu degustando aí. Então, vamos nessa. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo e que com certeza todo mundo aí que né tá fumando argila que gosta de argila já se fez é qual setup adquirir né qual o primeiro setup qual o primeiro argile para comprar para iniciar daqui a algumas semanas vai sair um vídeo do canal onde eu vou falar mais especificamente detalhes que vocês têm que se atentar na hora de escolher o seu setup inicial o seu primeiro setup o seu primeiro argile mas eu já adianto para vocês que esse arguile é um ótimo custo-benefício, um arguile um stem né, muito boa, de muita qualidade. Vamos ver aqui né, o nível de fumaça né, o fumando aqui. Lembrando, eu sempre falo para vocês, o principal é, fator que vai alterar aí no volume de fumaça vai ser a sua montagem de rocha, essência, carvão né, o seu preparo em si. Não a stem, mas claro que a stem pode ser boa ou ruim nesse sentido, pode piorar ou potencializar aí um pouco mas nunca vai ser 100% a stain, certo? sobre o fluxo esse argyle na minha opinião tem um fluxo perfeito eu gosto sem a dar o difusor né eu não gosto de fumar com difusor como eu falei para vocês eu prefiro escutar um pouco mais o barulho tem uma puxada um pouco mais pesada mas se você botar o difusor ele fica extremamente leve então aí ponto positivo para quem é, ou gosta de uma puxada um pouco mais pesada mas não é pesada né tá bem no padrão aí nacional padrão brasileiro e ainda a opção do difusor para deixar ainda mais leve né a puxada do Beatriz sobre o respiro é um respiro super leve Principalmente né, se você utilizar a bolinha de nylon, como eu falei para vocês, tem essas duas opções, tanto a bolinha de vidro como a bolinha de nylon, é questão de gosto. Mas com uma pulgada você já consegue limpar o vaso por completo, mas é um respiro muito funcional, né, tem apenas dois rasgos, então bastante vazão de fumaça, resfria o rosto também muito bem, então cumpre a função perfeita. Em questão de durabilidade, é um arguilho com material extremamente bom, né? Um material de muita qualidade. Um arguilho que vai ser resistente, que vai durar por bastante tempo. É, a cor dele também tem um processo muito bom, né? Não é uma cor que vai desbotar com o tempo. Nem essa cor aqui mais brilhante, nem as cores mate, né? Que... É esse modelo aqui mais fosco, né, digamos assim. Então você vai ter um arguile aí para bastante tempo. Então é um que você pode utilizar para o seu primeiro setup, para o seu primeiro arguile e ele vai servir para muito muito tempo aí na sua coleção. Em questão de limpeza também super fácil. É, tem ali poucas peças, você consegue fazer uma ótima higienização. Todos os arguiles eles são numerados. Então você consegue é, ver com o próprio fabricante a origem da onde está vindo, se é original, se não é, ter esse padrão de qualidade, entrar em contato também para qualquer é, problema que você tiver com essa Stem. Os canais né, da Republic são muito bons e o atendimento também é de ótima qualidade. Em questão de beleza, eu não preciso nem entrar muito porque só de vocês estarem vendo o vídeo vocês conseguem perceber o quanto que esse arguilha é bonito. É uma estética muito bem trabalhada, um acabamento perfeito, você não vê nenhuma rebarba, nenhum canto vivo. É realmente muito bem trabalhado, Encaixa de roche também perfeito, o roche não vai ficar pulando, o prato também encaixa perfeitamente aqui, bonitinho cabe diversos tamanhos de prato, então você não vai ter problema nenhum de montar o seu setup com essa arguilha, né? Todas as entradas também, a mangueira, é, cabe diversos tipos de, de borracha, mesmo as mais grossas até as mais finas, como essa que eu estou usando, você não vai ter problema. só encaixar direitinho ali, então tem um ângulo muito bom que não vai ficar batendo aqui no prato. É, o, o, não vai ficar caindo, o rocha não vai ficar pulando, a mangueira também. Então é uma de extrema qualidade que vai trazer só pontos positivos aí pra você. Eu não consigo citar aqui nenhum ponto negativo desse arguilho E é um de ótimo custo-benefício, né? Tá no preço aí na faixa dos 120 reais. Então, a um é ótimo para você iniciar, para você estar tá comprando como seu primeiro Arguilha, como sua primeira Stem, né? que você vai conseguir comprar um prato legal, um vaso legal, um Roche Massa, e vai estar tá fazendo um setup lindo, lindo, lindo, maravilhoso. E basicamente é isso, estamos acabando por aqui. Eu agradeço demais quem viu esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente tem dois vídeos por semana, sempre trazendo conteúdo diferenciado para vocês. É, agradecer demais todo mundo que está acompanhando. Deixa também seu comentário, né qualquer crítica, sugestão, é, pergunta, dúvida, enfim. Vai estar tá aqui na descrição nossas redes sociais para vocês também acompanharem. Lá a gente posta conteúdos diferenciados que a gente não posta aqui no canal. Então é muito massa você seguir a gente em todas as redes sociais que você vai ter aí né? uma experiência muito mais completa. Também vai estar tá as redes sociais da República para vocês... Adquirirem uma stand essa daqui, maravilhinda, maravilhosa. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente que a gente também facilita esse contato pra vocês. Beleza? Então é isso. Eu agradecer a República por essa parceria, por ter disponibilizado esses argilhas pra gente, por estarem aqui presentes no canal. E é isso. Abraço, valeu, fui!